Porquê é que eu digo que devemos vender toda a nossa carteira de investimentos agora em 2022 antes mesmo que os mercados colapsem completamente, que os mercados vão colapsar e o melhor é mesmo despacharmos já de tudo e guardar todo o nosso dinheirinho na carteira debaixo do colchão em vez de estar a investir em ações. A realidade é que nós vemos que o SP500 desde o início do ano já cai mais de 11%, o Stock 600 aqui na Europa também segue o mesmo caminho, desde o início do ano cai mais de 12%, o Nasdaq então nem se fala, o índice tecnológico desde o início do ano já perde mais de 17% e se recuarmos aqui até ao hoje em novembro, na verdade já estamos muito perto de um bear market, dia 7 de março, na verdade até já atingimos o ponto de bear market que é quando cai mais de 20% desde o seu último máximo e o Russell 2000 segue a mesma história, desde o início de 2022 cerca de 12%, se recuarmos aqui até novembro então as quedas também estão aqui nos 17% e, e já esteve muito, muito próximo de estar num bear market, aliás 27 de janeiro oficialmente já, já chegou a tocar nesse ponto. A verdade é que mais de 90 das 100 maiores empresas do Nasdaq têm caído, não, não é novidade para ninguém, só o Facebook perdeu mais de 25% num só dia, e diariamente recebemos notícias como estas negativas de que os mercados vão colapsar, as ações europeias caem todos os dias praticamente 3%, no Japão e no resto da Ásia é semelhante, as notícias que nos chegam do que acontece na Rússia em termos financeiros ainda é pior, com taxa de juros a aumentar 20% e ações a, a, a cair 80%, 90%, a própria moeda russa a cair mais de 30%, enfim, notícias negativas todos os dias que nos mostram que os mercados vão colapsar. O Dow Jones também cai praticamente todos os dias, os futuros estão sempre a corrigir, no, nos mercados europeus é a mesma coisa, todos os dias estamos a receber notícias negativas e o Stocks e já está a negociar em mínimos de quase um ano e até o nosso querido Psi 20 aqui em Portugal não sai ileso, não escapa a estas quedas e, e tem registrado quedas absolutamente históricas que, que já não sabiam, oh meu Deus, desde o início da pandemia, em 2020. E claro, os mídias enchem-se de notícias com imagens a revelar grande stress, grande frustração, muita tensão no ar e medo, repara nos analistas e nas pessoas que trabalham nos mercados, bufam, deitam as mãos à cabeça e realmente está tudo muito negativo, é tudo uma, um desastre. A volatilidade e o medo estão em, em níveis históricos também, como vi que se, o índice de volatilidade, o índice que mede o medo entre os investidores e a volatilidade nos mercados também já está em valores máximos de um ano, embora ainda longe do que aconteceu em março e abril de 2020, mas valores historicamente altos até nos últimos cinco anos, sem dúvida alguma. E também temos o índice de medo e ganância a mostrar-nos que estamos num ponto de extremo medo, estamos com 13 pontos, estamos quase, quase, quase aqui no mínimo, isto é um barómetro do medo e da ganância, e repara, estamos em 13 pontos quando há um ano atrás estávamos bastante otimistas nos 63 pontos uh, numa escala que vai de 0 a 100. Como é que realmente o sentimento dos investidores pode mudar completamente de um momento para o outro? E tudo isto porque temos a inflação em máximos de décadas, 7,5% que tem aumentado, ou muitas vezes até chega a aumentar mais, uh, nos no Estados Unidos, para o, o maior valor das últimas quatro décadas, eu nem sequer era nascido quando a inflação estava assim tão alta na zona euro vamos pelo o mesmo caminho está em máximos absolutos com setores com uma energia então a disparar imenso isto, claro, traz grandes impactos no nosso dia a dia, temos a eletricidade em Portugal a atingir máximos históricos também, os preços a superar mais dos 500 euros por mega quilowatt, e o valor dos cereais a disparar também devido à subida do preço da mercadoria base com que se faz o pão, por isso as farinhas de trigo a disparar completamente, e depois também já sabemos que o preço dos combustíveis tem aumentado de uma forma como nunca se viu antes e isto tudo traz grandes, grandes impactos na vida do consumidor no dia a dia e grande medo nos mercados. Temos também as taxas de juros a subir, uh, Jerome Paulo do outro lado do oceano a sinalizar subidas das taxas de juros no, agora uh, muito, nos próximos tempos, por isso não nos vamos livrar mesmo com toda esta situação que tem acontecido, as taxas de juros são para aumentar para eh, combatermos aqui a inflação ou procurarmos fazê-lo e mesmo aqui na Europa com as Euribor, apesar de estarem em valores negativos, continuam a subir e, oh meu Deus, já estão no máximo desde o segundo semestre de 2020. O longuíssimo prazo dos mídia é uma coisa fenomenal. E claro, ainda temos uma invasão a ocorrer na Ucrânia por parte da Rússia e agora sanções que impactam a vida de todos nós porque quando o, o Ocidente está a, a fazer a aplicar sanções à Rússia, a verdade é que isto não afeta somente a economia da Rússia e os cidadãos russos, mas também afeta-nos a nós consumidores europeus, americanos, africanos, asiáticos, no geral, toda a gente é afetada, ok? E são mais de 300 empresas a nível global que já abandonaram ou suspenderam temporariamente as operações na Rússia o impacto é tremendo para toda a gente principalmente para os trabalhadores destas empresas que vêm agora suspensa as suas atividades e não sabe até quando os impactos da guerra são incalculáveis como já sabemos e claro isto vai se refletir nos próximos tempos temos o preço do gás natural a atingir máximos quase diariamente também já já superou os 200 euros por uh, megawatt hora o petróleo também não para de aumentar e, e já atinge os valores mais elevados desde a última crise financeira lá atrás na grande recessão de 2008 e isto tudo faz com que os investidores entrem em pânico e realmente a pergunta que nós devemos fazer agora é Será que eu devo vender todos os meus ativos, devo vender toda a minha carteira de investimentos e ir para o dinheirinho, pôr o dinheirinho debaixo do colchão, onde ninguém lhe pode tocar e esperar que os mercados acalmem, que toda esta situação acalma, que a guerra acabe, que as taxas de juros não subam, que a economia recupere, e quando eu vir esse, isso acontecer, então eu volto aos mercados, será mesmo que devemos fazer isto? Será? Não, claro que não, ok? Claro que não, até porque se olharmos para a história nós vemos que eh, o que é que aconteceu depois de cada guerra. Okay. Eu trago esta imagem aqui que mostra como é que o índice SP500, o maior índice norte-americano reagiu a eventos de natureza geopolítica, conflitos que eh, realmente são avassaladores na, na, na sua natureza, não há dúvida alguma disso, ok? E repara como, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, eh, Pearl Harbor, talvez um dos eventos mais Uh, mais icónicos da Segunda Grande Guerra, como é que o SP500 reagiu, quedas de, de, bastante consideráveis e foi talvez o evento após o ataque para Larva que durou mais dias ao mercado a recuperar, quase um ano. De resto, como podes ver, na invasão aqui do Iraque, uh, para, uh, a invasão no Kuwait por parte do Iraque em 1990, 189 dias para recuperar. Depois temos a Coreia do Norte a invadir a Coreia do Sul 82 dias para recuperar. Enfim, temos aqui uma série de eventos geopolíticos e tu vês que umas quedas foram mais pronunciadas que outras, e uns demoram mais tempo a recuperar que outros, mas no curto e médio prazo, inclusive, as coisas recuperam com uma velocidade bastante interessante. E então, também se olharmos para aqui, mesmo uh, antes das invasões, por parte de alguns países, noutros países, uh, onde não deveriam fazer estes atos, mas enfim, isso fica para outras discussões, a verdade é que os mercados tendem a reagir em baixa durante as invasões, esses períodos podem durar algumas semanas ou alguns meses a ver se os mercados a corrigir, mas vê-se que logo no... no Curto prazo, porque para mim 18 meses é curto prazo, é um ano e meio, é curtíssimo prazo para quem tem objetivos de estar a investir para juntar um complemento para a sua reforma, que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, o que for, depende da tua idade, aqui a mostrar que realmente depois das guerras, os mercados continuam a fazer a sua ascensão. Apenas aqui uma ressalva para o, a imagem que está a ver do Afeganistão, as quedas continuaram, mas é porque o mercado estava a corrigir de uma bolha tecnológica que ficou conhecida de, para a história financeira, ok? Mas mesmo assim depois, se olhar para a frente, o que aconteceu de 2002 para a frente, vais ver que o SP500 recuperou. Aliás, é isso mesmo que se vê aqui nesta imagem, que nos mostra como o, o crescimento do SP500 ao longo de décadas e décadas e décadas, ok? Mesmo aqui tu podes ver já, já desde a Primeira Guerra Mundial, ou pós primeira Guerra Mundial, até ao momento... Os inúmeros eventos de natureza geopolítica que houve, conflitos bélicos e, e, e eventos de, de natureza de guerra que impactaram temporariamente os mercados, mas repara no crescimento constante ao longo dos anos, no muito longo prazo, o que é que o SP500 foi fazendo. O mesmo se pode dizer do Dow Jones durante a Segunda Guerra, repara como talvez no, no evento bélico mais impactante aqui na Europa, a nível global principalmente na Europa, mas também a nível global que foi a Segunda Grande Guerra, o índice Dow Jones a performar bem ao longo de, do, dos 15, de, ao longo de 15 anos, é isso que esta imagem nos mostra, desde as recessões e a até aos rallies que, que o índice que fez durante estes 15 anos. Por isso no curto prazo tudo pode acontecer, há quedas muito expressivas, principalmente quando as guerras rebentam, mas repara como independentemente de pequenas vitórias dos aliados ou dos inimigos, os índices continuaram umas vezes para cima, outras vezes para baixo. E o próprio Warren Buffett já disse que crises europeias no passado foram oportunidades de investimento, ok? E uh, por isso não é algo que acontece temporariamente no continente que, que vai fazer com que ele ou os outros investidores se devam afastar das ações. Eu vou deixar este link aqui embaixo da, da Business Insider, mas mostra como basicamente o Warren Buffett fala sobre a, a crise financeira aqui que, que abalou a Europa uh, em 2012, 2013 e que mesmo assim ele investiria no longo prazo aqui em empresas absolutamente extraordinárias também na Europa não era motivo nenhum para não o fazer e também fala aqui como ele começou a investir ok os seus, os seus as suas primeiras ações foram uh, compradas Logo a seguir ao ataque a Pearl Harbor, por isso a Segunda Guerra Mundial estava a decorrer uh, com, com grande, grande impacto e a verdade é que o Warren Buffett investiu e nunca deixou de investir independentemente das guerras que havia em vários pontos do globo. Por isso é que ele é um, um melhor investidor dos nossos tempos, porque enquanto que 99,9% dos investidores fugiram dos mercados, Warren Buffett teve contente a ir investindo com o pânico dos outros. Acabamos de ver como os índices sobem mesmo independentemente das guerras estarem a decorrer ou não e qual é o impacto das taxas de juros nos índices, ou como é que os índices performam depois de subida das taxas de juros. E o que nós vemos aqui nesta imagem é que independentemente das, dos anúncios das subidas de taxas de juros, independentemente de realmente estas Funcionaram com uma gravidade para as ações, puxam-as todas para baixo no curto prazo. A verdade é que 12 meses depois, na maior parte dos casos, houve subidas no, no, nos índices e depois, dois anos depois, então, a subida ainda é mais expressiva. Por isso não tentes ou nunca penses que as taxas de juros vão, vão impactar assim tão negativamente as ações, no curto prazo talvez no médio e longo prazo, nem por isso, pelo menos quando estamos a comprar ações de empresas que tenham elevadas vantagens competitivas, que consigam passar o custo da inflação e a subida das taxas de juros para o consumidor final, que realmente apresentem um molde uma proteção ao seu negócio, que apretanto tem balanços financeiros sólidos, que sejam bem geridas, empresas que já tenham história e que tenham atravessado outras crises financeiras no passado, que tenham atravessado outros períodos de subidas de taxa de juro empresas que tenham atravessado outras guerras vão continuar a mostrar-te que, que, que são resistentes, são resilientes e vão continuar a prosperar. Por isso foco nessas empresas, como eu digo sempre, foco nos fundamentais das excelentes empresas a longo prazo. Continuamos a ver o impacto de outras recessões e, e o que é que o mercado foi fazendo ao longo do tempo, repara como na maior parte do tempo os mercados têm vindo a uh, subir. Na maior parte do tempo nós estamos num bull market, por isso em subidas e não em bear markets, ou seja, em descidas. Na verdade, nos últimos 90 e tal anos Repara como 90, 91% das vezes estivemos em bull market e apenas cerca de 9% das vezes estivemos em bear market, por isso quase insignificante. E isso também se vê aqui nesta imagem do SP500 a atingir novos máximos ano após ano, ano após ano, ano após ano, praticamente todos os anos. Claro que vai haver alturas em que o o SP500 não vai estar a atingir máximos e vai estar na verdade a corrigir uh, de, depois de algum otimismo desmesurado que aconteceu nos mercados, isso foi visível ali entre 2000, uh, 2006, 2007 e depois claro o colapso, na grande recessão e que uma vez mais não se viu novos máximos no SP500 uh, durante mais alguns anos, mas depois dali para a frente até ao momento ano após ano o SP500 umas vezes atinge mais vezes novos máximos, outras vezes atinge menos vezes novos máximos, mas não deixa de ir subindo ao seu próprio ritmo. E uma imagem muito semelhante também nos mostra qual é a, a correção do índice do SP500 desde o seu último máximo, sem dúvida alguma que ali… ah, isto é uma imagem com décadas e décadas e décadas de dados, ok? Estamos a falar aqui de mais de, de 140 anos de dados, é muita fruta que está aqui, ok? E o que é que nós vemos? O, a maior queda até hoje, sem dúvida alguma, foi o momento da grande depressão, nem quero imaginar o impacto que isto teve na vida de, das pessoas, mesmo fora dos mercados, ok? E houve alguns períodos em que os mercados corrigiram perto de 50%, sem dúvida, grande recessão, rebentamento da bolha tecnológica, rebentamento das nifty-fifty, enfim, houve aqui alguns momentos em que os mercados corrigiram cerca de 50%, mas na maior parte do tempo provavelmente andaram aqui entre os 10 a 20 e poucos por cento, por isso calma lá com o pânico nas quedas. E uh, esta imagem do SP500 também nos mostra desde a grande recessão até hoje, com várias quedas que foram havendo ao longo do tempo, mostra-nos que o índice S&P 500 subiu mais de 400% apesar dessas quedas temporárias, ok? Quedas que por vezes foram de apenas um dígito, não, não, não chegaram a superar os 10%, mas houve aqui pelo menos 6, 7, 8 momentos, que é pelo menos 8 momentos em que os índices já, o índice já corrigiu mais de 10%, revelando boas oportunidades de investimento para quem está focado no longo prazo. E porquê é que eu te quis mostrar isto neste vídeo, tudo, todas estas imagens, todos estes momentos históricos e como é que os mercados performaram ao longo do tempo, porque realmente a verdade é que a maior parte dos investidores fica bem abaixo dos mercados, como nos mostra esta imagem do, da J.P. Morgan, mostra-nos que o investidor médio tem nos últimos 20 anos teve uma rentabilidade média de apenas 2.9%, ficando ligeiramente acima da inflação, mas performando muito pior do que o próprio mercado acionista, o próprio S&P 500, ou do que outros ativos financeiros como os REITs, small caps e ações de mercados emergentes, etc. E porquê? Porque é que o investidor médio tende a ficar bem abaixo do que o resto do mercado faz? Muito simples porque o investidor médio entra em pânico quando não deve e fica à espera que as coisas acalmem para voltar aos mercados. Entram em pânico quando há um anúncio de uma guerra, de uma subida de taxa de juros, de uma inflação em máximos históricos, saem dos mercados, vendem todas as ações, põem o dinheiro debaixo do colchão a perder valor para a inflação e depois voltam aos mercados quando as coisas já recuperaram e os mercados também já subiram. Isto não é de agora, estudos anteriores já mostraram como inclusive no fundo de investimento do Peter Lynch, que foi um dos maiores investidores dos nossos tempos, ok, no, quando ele coordenou a Fidelity Magellan Fund de 77 a 90, 13 anos de dados em que Peter Lynch esmagou completamente o mercado, 29% ao ano, o investidor médio nesse fundo perdeu dinheiro, Ok não é retornou menos, não é ter 10% de performance, 15%, não, é perdeu dinheiro. Porquê? Porque punham muito mais dinheiro no fundo quando as coisas estavam a correr mirabolosamente bem, quando tudo era malmoqués, unicórnios e kumbaya, e de repente quando as coisas começavam a correr mal, em vez de colocar mais dinheiro e aproveitar as empresas em saltos, não, fugiam a sete pés dos mercados. Por isso algumas conclusões finais que eu te quero trazer aqui hoje. Em primeiro lugar tens que perceber que vão haver quedas nos mercados. Se não entendes isto, se não estás com esta preparação para quedas nos mercados no curto prazo, então não vais ter bons desempenhos no longo prazo, lamento dizer, mas é isso que vai acontecer. Aliás é isso que nos mostra aqui esta imagem retirada do livro da Wealth of Common Sense, há correções muito frequentes, ok? De 1928 até 2021, correções de 5% ou mais foi quase todos os anos, praticamente, que exceto aqui que 2021 foi um ano anormal, quase sempre com ganhos, ganhos, ganhos, ganhos, e, e um ou outro ano para trás, em que também houve assim pouca volatilidade. Mas na maior parte do tempo há quedas superiores a 5%, quedas superiores a 10% já só totalizam 63% dos anos durante este período, e bear market, que é quando os índices caem mais de 20%, na verdade estamos a falar aqui de cerca de um quarto das vezes, ou 26% deste período, ok? E quedas é de 30% ou mais, como tivemos em Março de 2020, por exemplo, ou também em 2008, ou 2001 e 2002, meus amigos, é muito raro isto acontecer, ok? 10% apenas do tempo. E quedas é de 40% ou mais, como realmente foi a grande recessão e o rebentamento da bolha tecnológica, repara aqui. 5% das vezes. Boa sorte a tentar adivinhar quando é que vão ser os fundos dos mercados. E é como a velha frase diz, aqui uh, uh, importa muito mais a disciplina do investidor e a sua personalidade, como é que os investidores reagem as suas próprias emoções, do que propriamente a otimização do portfólio. Se eu vou estar a vender esta empresa e comprar aquela, como é que eu posso estar a proteger? Quais são os ativos que me protegem da inflação, quais são os ativos que me protegem da subida das taxas de juros, importa muito mais o que vai aqui entre as nossas duas orelhas. Okay? Nesta massa cinzenta que nós temos aqui dentro, como é que tu reages às tuas próprias emoções nos mercados, importa muito mais do que a otimização do portfólio, por isso não tentes adivinhar os fundos dos mercados, vais falhar completamente, tal e qual como o Rei Dálio diz, tentar prever o, a direção do mercado é mais difícil do que competir nos Jogos Olímpicos, por isso tu nunca foste aos Jogos Olímpicos e não sabes a dificuldade que é chegares lá, então não tentes de todo adivinhar quando é que vão ser os fundos dos mercados, quando é que vão ser os tupros dos mercados, para assim decidir se deves vender ou comprar as tuas ações, ok? Aliás também Rob Arnott, também é investidor e autor de alguns livros de investimento, diz mesmo que se algo está relativamente barato face aos seus fundamentais e se tu comprares e mesmo assim as coisas continuarem a cair vais-te sentir estúpido por algum tempo é normal, é natural, faz parte do jogo, mas uh, no longo prazo o que interessa é nós estarmos focados nos fundamentais das empresas e como eu digo sempre também, eu sou muito bom no market timing porque sempre que eu compro as ações continuam a cair durante mais alguns dias ou semanas, ok? Mas no médio e longo prazo vem-se a revelar, o estudo vem-se a revelar uh, qual, é, qual é realmente como foi boa a decisão de investimento porque as ações tendem a subir. Ok? E, e se olharmos para trás, cada queda nos mercados, cada queda histórica que eu foi uma oportunidade de compra quando tu realmente tens essa sensatez e essa coragem de investir. E se estás a investir para o longo prazo, para juntar um complemento para a tua reforma ou, ou para objetivos de muito longo prazo, então cada queda nos mercados vai ser uma oportunidade para tu investis ainda mais, ok? Eu quero mesmo que tu ponhas isto aqui dentro da, da, da tua cabeça, até porque nós não conseguimos grandes ganhos nos mercados sem esta volatilidade, sem estes altos e baixos nas ações, ok? Quando eu quero que, que tu decores isto, quando tu vendes as tuas ações em pânico, estás a dar dinheiro, em primeiro lugar, às corretoras, porque estás a pagar custos de, de transação, e estás também a dar uma bela fatia ao Estado, que no caso do Estado português leva-nos 28%. Por isso, boa sorte com, com isso, vai estar a performar pior que o mercado no geral, como eu já te mostrei naquela imagem da JP Morgan, vai estar ali na média do, dos outros investidores e tu não queres isso certamente, ok? E por isso o horizonte temporal de investimento é tudo o que importa durante uma correção, tal aqui como este tweet do Brian Faroldi nos mostra, que os, os perdedores <risos> e, os, e os ganhadores dependem muito do que se faça no longo prazo, depende muito do horizonte temporal. No curto prazo a maior parte das pessoas serão perdedores, é normal que isto aconteça, quem tem uma filosofia de investimento a longo prazo e aguenta a volatilidade das ações durante as correções vão ser os ganhadores, ok? E é isso que também nos mostra esta imagem da JP Morgan, no curtíssimo prazo, caso tudo pode acontecer, as ações podem uh, variar entre menos 39% e mais 47% no espaço de um ano, como se vê nesta coluna verde aqui para um ano, e uh, à medida que o tempo vai passando, à medida que deixamos o tempo passar, a realidade é muito mais otimista para nós. Cinco anos depois, as quedas já se reduzem a 3% e os ganhos uh, continuam bastante satisfatórios, 28%. E se formos ali para 20 anos ou mais, então nós vemos que a pior performance que tu podes esperar é de 6% em média. ok? 6% positivos, não é negativos. Por isso, quanto mais tempo tu tiver das tuas ações, quanto mais tempo tu deixares as coisas decorrerem normalmente, melhor vai ser para ti. Agora, é muito importante que saibas diversificar, a diversificação é uma das muletas que nos protege melhor contra as quedas nos mercados, ok? Diversifica entre setores, sem dúvida alguma, seja financeiro, setor cíclico, setor mais, mais de proteção, como alimentar, por exemplo, saúde, etc. Diversifica entre vários setores, mas também, muito importante, é diversificar entre geografias. Por exemplo, o índice Psi 20, o nosso Psi 20 aqui em Portugal, repara, até ao momento este ano caiu apenas 1,45% quando os mercados norte-americanos e os principais das praças europeias estão a corrigir mais de 10%. E para quem diz que o Psybit não oferece oportunidades, agora nas quedas está a ver como se tivesse diversificado por algumas empresas portuguesas que apresentam excelentes fundamentais e que no seu passado apresentaram boas oportunidades de investimento teria uh, visto como o seu portfólio está a performar agora melhor porque as empresas portuguesas estão a aguentar as quedas das americanas por exemplo e por isso quero te deixar aqui quatro livros muito rapidamente para que tu os leias ou revisites caso já os tenhas lido porque são muito importantes principalmente nestas alturas de crash nos mercados de quedas nos mercados ok unshakable ou inabalável, é verdade o Tony Robbins não é um financeiro, é um coach, mas é uma pessoa que trabalha a tua massa cinzenta e mostra-te aqui muitos dados, porque este livro é escrito com um financeiro, Peter Maluk, e mostra-te muitos dados de como os mercados reagiram ao longo do tempo, mostra-te estatísticas que mostram o otimismo que uh, deves ter na economia e nos mercados. Muito importante também este de James Montier, o livro do investimento comportamental, os nossos vieses comportamentais, os nossos maiores erros que nós vamos cometendo ano após ano, uma edição da Casa de Investimentos, por isso tenho aqui um livro ótimo escrito em português e também tem aqui o Big Mistakes, já falei dele anteriormente, um livro que nos mostra os maiores erros dos grandes, grandes investidores do nosso tempo para tu os evitares, e fala muitas vezes de, de, desta ideia do market timing, tentar adivinhar os altos e baixos do mercado e por fim deixar-te aqui o Sapiens, uma história breve da humanidade que não é um livro sobre finanças, não, mas é um livro que te vai revelar como devemos ser muito mais otimistas do que nós somos no dia a dia, e que infelizmente os mídias vivem de, de, de gerar um pouco o pânico aqui na sociedade, a sociedade em si alimenta-se com o medo, o medo é mesmo uma emoção muito, muito forte e, e, e a verdade é que a história da humanidade nos mostra precisamente o contrário, como nós temos evoluído bastante desde o tempo das cavernas até hoje, ok? E, mas sem dúvida alguma o medo é uma emoção fortíssima e que é talvez o que impacte mais a performance dos investidores. Aliás, tenho quase a certeza absoluta que este vai ser um dos vídeos mais vistos do canal no curto espaço de tempo, ok? Tenho mesmo um bocado certeza absoluta só porque contém as palavras cresce e quedas na bolsa e quedas nas ações e, e realmente o medo é mesmo muito muito forte, tenho certeza, mas aqui, a uns tempos vamos ver se este foi ou não o vídeo mais visto num curto espaço de tempo aqui desde que comecei com os investimentos lucrativos. E por isso... Este conteúdo foi, foi desafiante, <risos> construí-lo, ok? Está aqui muita, muita informação de qualidade, trouxe-te muitas imagens, muita informação de, de vários pontos para que tu contrastares uh, realmente o que acontece no dia-a-dia -dia e o que acontece no longo prazo nos mercados. Tudo o que eu te peço é que explodas aí com esse mega like, ok? E que partilhas com os teus amigos que estão a precisar de ouvir estas informações. Partilhe este vídeo com aquelas pessoas que estão a entrar em pânico nos mercados e que precisam mesmo de ver toda esta informação para começar a evitar, cometer os erros que acabam por impactar negativamente os investidores e comecem a fazer os bons investimentos, investimentos verdadeiramente lucrativos no longo prazo, ok? Um forte abraço lucrativo para ti, mantém-te com foco total nos fundamentais das empresas a longo prazo, mantém o um foco nos teus objetivos de longo prazo e encontramos-nos por aí. Tchau, tchau.